Oi, eu sou o Cup e muito se fala sobre gay, causa gay, parada gay Mas o espectro de sexualidades é grande e existe muito mais do que apenas heteros e homossexuais. Esses dois termos que estão no título são frequentemente desconhecidos ou invisibilizados e muitas vezes confundidos entre si. Muitas pessoas não sabem dizer qual a diferença de alguém que se identifica como bissexual para alguém que se identifica como pansexual. É super frequente você ouvir as pessoas falarem que pansexuais só querem se achar mais especiais do que bissexuais, ou que a bissexualidade é transfóbica, ou que os dois é a mesma coisa. Isso acontece porque, com o tempo, Vários significados diferentes surgiram. Várias interpretações para essas mesmas palavras. E às vezes elas se sobrepõem e criam confusão. Mas relaxa, aqui eu vou tentar te explicar. Mas antes, não se esqueça de curtir e se inscrever. Por... Você já sabe o porquê, né? É como funciona aqui no YouTube, você tá ligado? Eu tô super gótica hoje, gente. O que você precisa saber, antes de tudo, é que nem sempre os significados desses termos estão em consenso. O termo bissexual surgiu num contexto e esse contexto mudou ao longo do tempo, e assim o significado também. O seu uso iniciou-se apenas para se referir a pessoas que se atraíam sexualmente por homens e mulheres. Isso antes de sequer falarem sobre gênero de uma forma ampla como é hoje. Então era uma visão genitalista, uma pessoa que gosta de pinto e de vagina, e ainda era patologizadora. Não podemos esquecer porque bissexualidade e homossexualidade eram vistos como distúrbios mentais. E eu tô falando isso por volta de 1800, que é quando foi cunhado o termo bissexual. Tendo em vista disso, algumas pessoas conhecem bissexualidade enquanto um termo binarista e genitalista. Sendo bissexual, então, uma pessoa que sente atraída por homens e mulheres apenas e cisgêneros. Que não levava em consideração pessoas trans. Tá, mas... Porque antes, né, aquela sociedade era muito transfóbica, né? Então vamos avançar um pouco no tempo. Quando as pessoas passaram a se apropriar desse termo para si mesmas. Quando os bissexuais passaram a se reconhecer enquanto bissexuais. E formar grupos e comunidades e se questionar e tudo mais. Quando eventualmente gênero passou a ser discutido. Novas interpretações foram dadas ao termo. Então vamos também a interpretação de que Bissexual é uma pessoa que se sente atraída por dois gêneros. Isso! Sem especificar que são necessariamente o gênero masculino e feminino. Pode ser qualquer dois gêneros de todo o espectro. Então também não tem uma ideia transfóbica de bissexualidade, pois valida a identidade de homens e mulheres trans. Mas também tem a interpretação de que vem da seguinte análise. O termo homo significa igual, enquanto o termo hetero significa diferente. Então um é atração por aquilo que é igual a você, e o outro é atração por aquilo que é diferente de você. E bissexual uniria esses dois termos. Nesse sentido, bissexual é a atração por um grupo de pessoas do mesmo gênero que você e por um grupo de pessoas de gêneros diferentes de você Muitas pessoas veem a bissexualidade dessa forma E nesse sentido ela é bem ampla Eu acho que é o sentido mais amplo da bissexualidade Principalmente aí, nesse ponto uma confusão entre bis e pans porque lembra que no início eu falei que os significados eles acabam por se sobrepor. pansexualidade é um termo mais recente pan vem de todos então ela embarca todos os gêneros isso porque ela veio de pessoas que não se identificavam com o termo bissexual pois via bissexual como um termo que apenas se limita a dois gêneros que geralmente são os gêneros binários homem e mulher Então essas pessoas querendo dizer que se sente atraídas por todos passaram a se apropriar deste termo que é pansexualidade Isso porque veio em contrapartida aquela ideia lá de que bissexuais gostam de homens e mulheres então não inclui a ideia de pessoas não-binárias, identidades queers ou agêneras É uma forma direta de dizer que você gosta de pessoas de qualquer identidade de gênero. Então a gente pode definir sexual como atração por pessoas de qualquer gênero. Ou, como eu prefiro falar, atração por pessoas independentemente de gênero. Então você consegue perceber que essa última definição de bissexual que eu dei ela equivale à de pansexual? Porque no final das contas, as duas incluíram pessoas de todos os gêneros como atraentes em potencial. É como eu disse, alguns significados se sobrepõem. E ainda tem o fato de que algumas pessoas utilizam bissexual como um termo guarda-chuva. Na verdade, bastante pessoas. Que esse termo embarca a pansexualidade. Porque ele segue a ideia de que bissexualidade é atração por dois ou mais gêneros. Mas isso pode vir a ser problemático porque acaba acontecendo um apagamento da pansexualidade. Porque faz como se fosse ok você chamar pansexuais e bissexuais, mesmo que eles não se identifiquem necessariamente com esse termo. E também acontece o apagamento de um outro termo que é polissexual, que na verdade funciona melhor como termo guarda-chuva do que bissexual. Que na verdade é usado também é, o termo polissexual e monossexual como termos guarda-chuvas. Orientações monossexuais são aquelas em que a pessoa se atrai apenas por um gênero, como a heterossexualidade, ou a homossexualidade e orientações polissexuais são aquelas de que a pessoa se atrai por dois ou mais gêneros não necessariamente sendo todas, não necessariamente sendo muito, não necessariamente sendo apenas dois todas as combinações entre dois e infinitos então nesse, a bissexualidade e a pansexualidade está incluída uh, chocado, caramba eu embarquei muita coisa aqui deixa eu respirar um pouco <risos> Mas, Cup, qual o certo no final das contas? Olha, o objetivo desse vídeo é explicar o motivo de haver tanta confusão entre bis e pans. Então, não, não tem um certo. É o que eu disse. Não existe um consenso perfeito. Talvez algum dia tenha. Mas hoje, se você perguntar para diferentes bissexuais, você vai ter diferentes respostas de o que é bissexualidade. Que provavelmente vão variar entre essas definições que eu dei. O ideal, entretanto, é ter as seguintes noções. Não seja fiscal de orientação. Não chegue para um bissexual e fale... Hum, na verdade, você é pansexual ou vice-versa. Trabalhe em validar as suas identidades e não apagá-las. Não alimente uma briga entre bis e pans. Porque, independentemente de tudo, as duas orientações fazem parte desse guarda-chuva que é a polissexualidade. As duas orientações não são monossexuais. E todos sofrem com monossexismo. A gente é aliado, gente. Pelo amor de Deus. Bissexualidade não é uma orientação transfóbica. Se um bissexual tem problemas e invalidam pessoas trans, então aquele é um bissexual transfóbico. Ele não é transfóbico porque é bi. A bissexualidade não é inerentemente transfóbica. Não jogue a culpa em toda uma comunidade por causa de uma pessoa. Tá bom? E pra finalizar, deixe as pessoas se identificarem com aquilo que faz mais sentidos para elas. Pra mim, o termo pan faz muito sentido. Para outras pessoas, e pode fazer mais sentido. E tá tudo bem. Respeite suas identidades. No final das contas, estamos todos unidos pela mesma causa. Eu sou o Cup e eu sou o arroba apenas Cup em todas as redes sociais. Não deixe de me seguir, não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhe com pessoas que não entendem muito desse assunto para poderem se informar e criar discussões legais, gente. Com amor e respeito. Se quiser, você pode perguntar algo, sugerir. Deixe nos comentários. Tendo isso dito, eu não tenho mais nada a falar. É isso, gente. Espero que tenha gostado do vídeo. E até a próxima. Dois beijos. E eu tô imitando o Gunaski. Tchau. Meu Deus eu o U sem nem Foi, Foi instantâneo. Eu vou derrubar o Gunaski. Você vai ver. Eu vou derrubar o Gunaski nesse YouTube.